E aí pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde, Alexandre, Direção da trazendo mais um videozinho aqui, interessante para todos vocês, estou recebendo aqui, correio que eu vou entregar, mais uma caixinha com os reparinhos Max Kit, pontinha né? na mão, alguns reparinhos, a gente vai pedindo dentro da medida possível, até o momento a gente chegar e fazer o um estoque, certo? Espero eu fazermos aqui um estoquezinho legal para atendermos aí os nossos clientes. Olha só, reparo, estrada, ideia, file, PW, né? E também a curiosidade de saber, será que veio mais brinde? Será que veio mais brinde? Eu não sei ainda, gente. Estou abrindo agora. Estou abrindo agora essa caixa aqui, vamos ver, eu acho que não, Não, não veio mais não. Fala galerinha! Olha aí ela aí, a caixa Mando do Kia. Kia será 2010? Essa super máquina aqui, ó. Estamos aqui finalizando, né? Alex perto de, de, de, de instalar essa caixa nesse carro. Ficou aqui uma reparação bem difícil. Bem difícil por quê? Porque já foi mexida, né? Repara aí como é que tá aqui os tubos, ó Tá até meio, meio fora de posição Essa caixa já fez, foi muito mexida A regulagem aqui tava com Com o garfo de apoio aqui Feita de um material não adequado, né Uma, Um tipo de nylon Tava prendendo, fazendo barulho de rangido Quem sabe se, se o carro tá apresentando esse problema aí Pode ser que seja por conta do tucho de regulagem se ele tá batendo quando anda lombada, buraco, ele bate principalmente assim um som como de ferro com ferro pode ser aqui do tucho de regulagem pode ser a cremaleira gasta, tem que abrir pra ver tá? a bucha também aqui lateral a bucha interna né ela também foi mexida aplicaram nylon nela também o certo é que agora está com devido reparo, reparo original, tá? e aí é onde que a gente vai agora proceder aqui a instalação, ok? Então se você amigo aí que segue o canal, sabe de alguém ou quem sabe é você que precisa aí de fazer reparo da caixa de direção mando que equipa aí os veículos da Kia, principalmente o Kia Cerato 2009 em diante. Tá? É só procurar a gente aqui deixar na descrição ou nos comentários melhor dizendo deixe aí nos comentários da sua necessidade de poder trazer para gente quem sabe aqui ou enviar tá certo? Então por esse vídeo é isso forte abraço, fique com Deus tá E que no mais tudo se resolva bem na sua vida. Até mais!